mais um vídeo aqui no canal apostador recreativo é, nesse vídeo aqui eu vou indicar uma casa que eu retirei bônus nela aqui e ela pagou corretamente então como eu faço com todas as casas que eu testo eu venho cá e indico ela no canal inclusive eu já falei dela foi no primeiro vídeo até uma coincidência primeiro vídeo aqui do canal era um bônus gratuito que ela oferecia na Mais. mas agora ela não oferece mais esse bônus de 10 reais gratuito o bônus que eu peguei foi um bônus pago e você deposita e re recebe o bônus, né? no caso aqui de 300 reais no máximo. É, eu mantenho uma lista aqui de casas confiáveis, uma tabela. Quem estiver interessado basta é, deixar aí seu, seu contato né? ou, se preferir, entra em contato através do Facebook. A página do Facebook que eu deixo aí na descrição também para quem quiser entrar em contato. Ou, Vai diretamente lá no meu site, que tem também todas as casas onde, que eu indico e que eu já retirei bônus nela, ok? Então, seguindo em frente aqui na BetMais, é, vou mostrar aqui um resumo simples de como é a casa e do bônus que eu retirei. Ela oferece 150% em bônus, ou seja, no máximo 300. Então, se você quiser pegar o máximo de 300 reais, você deposita 200 vai receber 300 vai ficar com 500 tem um rollover aí de em 30 dias você tem que apostar o valor é, do bônus né seria 300 reais aqui diz 12 vezes sobre o valor recebido o valor recebido são 300 reais de bônus A odds tem que ser de 1.5 e as odds aqui nessa casa aqui é muito boa da Bet mais ela é uma casa espelho ou seja ela tem odds iguais a Zebet ou BetBoro, para quem conhece, lá no site que eu indiquei, você encontra essas duas casas também. Então, tem eventos ao vivo, eventos pré-jogo, como qualquer casa, é a forma de depositar nela que é apenas através de banco. Depósito e retirada não tem carteira uh, eletrônica como Ecopayz ou outras carteiras eletrônicas, é apenas através de, do banco mesmo, transferência ou depósito eu cumpri o rolover nela aqui utilizando apenas as dicas de empate que eu até indiquei aqui ó é, foi o último vídeo que eu fiz o, apostar no empate é lucrativo sabe, saiba como então nesse vídeo aqui eu mostro é, o apostador Marcos Farias que ele é, aposta apenas no empate e é, tem um grupo no telegram enfim você vê o vídeo aqui você vai saber eu usei apenas essas apostas para cumprir o rolover cumprir rapidamente e fiz a retirada e pagaram em cerca de dois dias. O prazo é de três dias, mas pagaram em dois dias. Então é mais uma casa que eu indico aí, a Bet mais. Eu, antes de fazer o cadastro nela aqui, aí ah, yes, eu já tenho o cadastro nela há anos, só que eu não nunca tinha depositado. Eu dei uma olhada na internet, inclusive no Reclama aqui, que muitas pessoas procuram nele e tem sim algumas reclamações em relação a ela, como tem de qualquer outra casa. Mas é importante também você ler as reclamações. Que muitas vezes é negativa, mas é por erro do apostador, não da casa. Como foi que eu analisei no caso, no caso da BetMais Então depositei, de arrisquei e recebi normalmente. E o melhor de tudo é que, é que as odds são muito boas. Né? Ou seja, não, não apenas para tirar o bônus, mas também uso ela para fazer minhas apostas habitualmente. Então é isso aí. A dica de hoje ia é bet mais, bônus de 150% até 300 reais. Para mim é confiável e é mais uma que eu adicionei ali nas casas confiáveis.